Uau, que bom! Estamos de volta para dar continuidade a essa nossa série de aulas incríveis deste nosso mini curso do AutoCAD. Então, já feitas as aberturas de todos os vãos, então teríamos que passar para o processo de criação dos diversos componentes a pares que vão permitir que o nosso projeto né, continue ou melhor, que vão permitir que o nosso projeto comece a ter um novo vislumbre uma nova uma nova cara hoje eu vou vos ensinar a utilizar o, o H, né, o Edge que é na essência para configurarmos os materiais e então alocarmos ali dentro por exemplo uh, eu vou desativar Aqui, efetivamente, os eixos, ok? Para desativar os eixos, é muito simples. Eu venho para esse, né? Para esse comando e clico por cima do, dos eixos. E automaticamente os eixos dão tchau, tchau. Então, uh, com os eixos, dando tchau, tchau. Aqui uma coisa que aconteceu, não muito boa. Vamos utilizar o trick. nos esquecemos desse, desse dado. Então, aqui temos a nossa planta bonitinha, feitinha. E como eu disse, eu quero agora é... Colocar o, os materiais nos diversos, nos diversos lugares pá. Aqui está o Wait O Wait é esse comando FISH Incrível Que nos permite colocar materiais Então eu vou clicar Sobre o Wait Ele automaticamente vai, vai Me abrir Essa aba aqui que aparece E aqui então eu vou selecionar Um tipo de material que eu vou utilizar Para o meu, meu desenho uh, Como eu estou dentro Do, do layout parede da vista, terei que alterar para o Layer materiais, ok? Voltamos para o Edge, então, aqui dentro do Edge, nós temos várias configurações. Primeiro vamos selecionar o, o, o Edge, né, e depois, então, vamos juntos, é de preferência utilizar o, o 32, antes 32, ok? Depois juntos vamos ver como configurar aqui alguns dos aspectos do Edge. Aqui eu vou clicar sobre as paredes, especificamente, que é a minha prioridade no momento dizer que o IT, em alguns casos, dá macas tremendas, que o computador até quase que morre, ok? Eu lembro-me que no período de faculdade, os meus colegas, no período de feitura do projeto final, né? Do terceiro ano, os computadores quase que morriam porque o IT testa e educa computadores. E há muita gente que, às vezes é por não saber também, por não conhecer bem a ferramenta, por ter algumas vazões uh, nas, no, nos fechamentos então às vezes dá muitos problemas então vamos dar enter já que terminamos com essa parte se você perceber o eixo aqui está super fechado né? e normalmente os materiais dentro do AutoCAD tem ou melhor no desenho arquitetônico os materiais têm especificações próprias por exemplo aqui as paredes né é representada por, uh, por um ângulo de 45 graus especificamente né e posteriormente com uma escala. Aqui vamos ter que aumentar a escala, respectivamente, pois que o desenho aí não aparece. Vamos por 100, para vermos o que vai dar. Olha já o que acontece. Com 100 já temos um vislumbre diferenciado. Mas ainda assim não estou satisfeito com esse dado, né? Vou mudar para o ANSI 31. Olha, se vocês perceberem, o ANSI 31 fica muito, muito melhor. As aberturas estão muito interessantes, estão muito fixe. Então, digo a modo, vamos fazer o mesmo processo para, para uh, efetivamente, o piso. Né? Vamos utilizar o Edge para, uh, efetivamente, o piso. Vamos aqui já selecionar. Temos aqui vários tipos de, de pisos. Vários tipos de piso. Temos uh, terra, uh, arquibone. Vamos ter especificamente... Vários tipos de piso aqui temos. A gente pode escolher qualquer um desses para, então... Colocamos o no nosso, no nosso desenho. Eu realmente gosto de utilizar um piso aí um, que ilustra, né? Que ilustra efetivamente um pavimento, né? Vamos, vamos tentar utilizar esse aqui, o ANSI 37. Aí penso que vai ficar fixe. Clicamos sobre a área, sobre a superfície. E damos aqui também tá fora, e damos OK então a mesma coisa aconteceu com o que aconteceu no, no, no processo anterior, isso é por causa da escala vamos ter que alterar a escala clicamos sobre o desenho e vamos colocar aqui nessa escala 500 ok? em vez de 100 vamos colocar 500 olhem o que aconteceu ainda assim 500 é muito pouco vamos aumentar para, em vez de 500 vamos colocar 5000. Beleza, cinco mil Perfeito Cinco mil, sim Mas se vocês repararem Temos aqui algumas, algumas questões Que não ficam muito fixas Por exemplo, cinco mil é bom para o quarto Sala, e etc, etc, mas não é bom Para os, os compartimentos mais pequenos Ok? Então, por isso Vamos ter que apagar esse E colocar de forma independente H ou H, enter De forma independente, vamos colocar Especificamente para os compartimentos, esse, né? E depois, para, hum, até, aliás, não, vamos fechar aqui a cozinha, pois o tipo de pavimento na cozinha também deve ser distinto. Ser é distinto, ok? tipo de pavimento da cozinha dos quartos podem ser iguais, e da sala pode ser iguais, mas da cozinha e da dispensa do WC precisam ser diferentes. Portanto, colocamos aqui, tá ok? novamente, da cozinha, ok do WC, ok e da parte posterior também, ok então agora vamos clicar neste e vamos alterar o tamanho, né? nesse caso usamos o 5000, usamos 4000 respectivamente aqui já vamos usar, não 5000 vamos usar 1000 para a cozinha já não vamos usar também 1000, vamos usar pelo menos... 3000 E fora, vai ser a mesma coisa, também vamos usar 3000. mil. Ah, que bom! Aqui já ficou completamente diferente. Aqui tá, mil é muito pouco, vamos usar pelo menos dois mil. Beleza, aqui nós temos o nosso... Nosso piso, nosso pavimento já todo ali feitinho e bonitinho. E faltou-nos, efetivamente, a varanda de, da frente. Ah, a varanda da frente vamos utilizar, aqui utilizamos quanto? É, aqui utilizamos 3.000. Essa varanda também vamos utilizar mil para então completarmos com este processo de colocação de, de pisos. Portanto, nesta aula usamos espe especificamente o H para então criarmos os pavimentos, os pisos. Então aqui temos mais ou menos a diferenciação dos diversos pisos para então trabalharmos à vontade. Na próxima aula, vamos trabalhar efetivamente para realizarmos criarmos blocos de portas e blocos de janelas, respectivamente, e também uh, os blocos de anotações do desenho para então avançarmos com este, com este paradigma. Foi um grande prazer estarmos aqui. Foi um grande prazer essa, essa aula. Foi um grande prazer teres assistido essa aula de forma, de forma. Foi um grande prazer teres assistido essa aula, né? Uh, e ficamos com a expectativa de nos vermos brevemente na próxima aula, que vai falar essencialmente de criação de blocos, de janelas e de portas. Vamos então preencher esses blocos, esses espaços aqui de vãos com as respectivas portas e aqui com as respectivas janelas. Bye, bye!